Fala família TW, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo extremamente top. Hoje eu vim falar sobre a Blue Forex Fund, que com certeza você não sabe o que é. É uma mesa proprietária que está sendo muito conhecida lá fora, e que foi trazida agora para o Brasil e que tem um diferencial em relação a todas as outras mesas proprietárias que são conhecidas aí. Por exemplo, FTBO, MyForex Found, Default Trade, Fund Next, enfim. E o diferencial dela qual é? Simplesmente é um pouco mais fácil de ser aprovado. Porém, ela é uma mesa nova, né? existem os seus riscos. E ó, de cara ela já apresenta alguns diferenciais para você. Preste atenção. Primeira fase. Lembra que nas outras mesas proprietárias, a primeira fase é sempre entre 8% a 10% para ser aprovado? Pronto. Na Blue Forex Founds é 6% e tem uns 30 dias também para você operar, 30 dias corridas. Na segunda fase é 4%, pessoal. É baixa, pessoal, é muito baixa, Tá? E um detalhe é que sobre os drawdown, continua um drawdown de 10% total e um drawdown de 4% diário, né? Eles têm que abaixar um pouquinho para conseguir manter. Você pode perceber ali que é 10% máximo no loss, tá? Então vamos lá ver referente aos planos. Os planos deles são extremamente interessantes, são um pouquinho mais caros, tá? Mas faz sentido e eles também permitem o refund, né? Que é uma coisa muito interessante, que é após você se tornar um fund trader, né? você consegue ter o refund desse, desse valor que você pagou no teste. Então, preste atenção. Se você quer, você quer passar em mesa proprietária, você está focado nisso, não deixe de entrar em nosso grupo. O link está aí abaixo na descrição, tá? Entra lá que nós se ajudamos, nós tiramos dúvida um do outro. Voltando aqui para o plano. O plano de 10K, tá? Vou tirar de exemplo o menor plano, o de 10K, e depois vou tirar o maior, porque eu quero fazer com que esse vídeo seja rápido e objetivo. Preste atenção. 10K... O valor do plano, 100 dólares, interessante, período de trade, 30 dias na primeira fase, 60 dias na segunda e depois você é ilimitado quando você entra em conta real. Só que tem um detalhe que eu vou falar lá no final sobre esse ilimitado, tá? Assista o vídeo até o final porque é extremamente importante para que você não perca a sua conta. Sobre o mínimo de dias operados, 5 dias, tanto na primeira fase e na segunda. Já quando você está em conta real não tem mínimo de dia operado, só contar entre aspas pode ficar até inativa, né? entre aspas. Assista até o final, senão você vai acabar perdendo a conta, tá? Máximo de, de drawdown, 10% do capital, tá? Era uma conta de 10k doll, então é mil dólares. E máximo de drawdown diário está em 4%, tá? Meta, 6% na primeira fase, meta na segunda fase também é a mesma porcentagem vamos ver sobre o plano maior né que no caso é o plano de 500k pessoal inclusive entre todas as outras mesas proprietárias esse é um dos maiores planos a FTMO ofereceu agora recentemente um plano de 500k porém é como se fosse um sorteio tá na minha opinião a FTMO tá dando um spoiler tá sobre um futuro plano que ele tá querendo apresentar frente também a outra concorrente que foi a MyForexFound que ofereceu um plano de 300k então ela tem que né? Dá um upzinho aí, né pessoal, dá um upzinho, desculpa aí, vamos lá, mesma coisa, o valor do plano, mano, tá baixo, tá, não tá um valor alto, tá, 1.500 dólares, em comparação com outros planos, tá pessoal, se você pegar um plano de 300k da MyForex você vê que tá um valor também daquele jeito, e se você pegar planos da, da FTMO, o de 200k, por exemplo, tá em euro, né, então tá um valor também diferente, enfim, e é basicamente a mesma regra, tá, então vamos tirar algumas dúvidas que são bem rápidas, eu adorei o FEC de dúvida deles, porque você consegue tirar várias dúvidas de forma muito objetiva. Primeira dúvida, a alavancagem. Eles já deixam claro aqui para você que durante o período de avaliação você tem de 1 a 400 de alavancagem. Isso é a maior alavancagem dentre todas as outras mesas proprietárias que eu já vi de Forex, tá? Porém, depois que você vai para a conta real, você tem uma alavancagem menor, de 1 para 100, padrão, com certeza para que eles se protejam, tá? É, deixa eu ver outra coisa aqui... É, violação de saque diário aqui fala o seguinte pessoal ó se você ultrapassar o drawdown diário ou drawdown total antes do período de, de aprovação ou depois de aprovado você ganha 15% ali para o próximo desafio interessante sobre as plataformas que eles oferecem para você operar eles oferecem o metatrader 4 o metatrader 5 e futuramente se houver demanda claro o ctrader né gratuito tá pessoal Aqui, é violações em conta de fundos de ativo, tá? É, existe meta de lucro? Gente, lembra que eu falei pra vocês? Aqui fala o seguinte, ó. Sobre meta de lucro, tá? Não há meta de lucro necessárias a serem alcançadas em conta do Found Trader. No entanto, a conta deve terminar com saldo positivo no final do período de 30 dias. Ou seja, você pegou sua conta hoje. Entendeu? Então assim, tá um pouco. eu não sei se é a tradução que eu traduzi. De, de inglês para português, mas se alguém tiver uma interpretação melhor em relação a isso ou conseguir contato com o suporte, comenta aí nos comentários, para que a gente possa tirar melhor essa dúvida, mas pelo que eu entendi, o suporte ainda não me respondeu, é que no dia 21 de setembro é o aniversário, mas quem vai ganhar o um presente a vocês? Eu vou explicar o porquê, o meu canal está quase chegando a mil inscritos, seria um presente enorme se vocês chegassem lá, se inscrevessem e ativassem a notificação, mais importante do que isso é você entrar no meu que tá lá comigo. Porém, qual é o presente que vocês vão ganhar? Deixa eu explicar. Eu vou fazer um vídeo passo a passo de como você pode ser aprovado em mês proprietária mais rápido, com maior segurança e etc. E no final desse vídeo eu não vou te com nada, eu não vou te vender nada, eu não vou fazer pitch de nada. Só agradeço, pessoal, por tudo. Tamo junto. 120 vídeos no canal. 1.000 inscritos é a meta. Tamo junto. Até o final do ano, se inscrito inscritos não é pedir muito, hein? Tchau,